Hey you, what's up? Aqui é o Roneiro, uma cena da English Experience, e hoje eu trouxe mais uma dica daquele que é o terror de quem estuda inglês, os phrasal verbs. Então, se você quer aprender direitinho, se você não quer sair por aí falando errado, acompanhe o vídeo até o final. Ah, mas antes, eu não poderia esquecer de te pedir para já deixar sua curtida no vídeo, e se você tá vendo ele no YouTube, já aproveita para se inscrever no meu canal também, porque assim você deixa o teacher super, mega, hiper, ultra, power feliz. Eu conto com você. Ok? Então, so, check it out! Você provavelmente já conhece o verbo to allow, que significa permitir. Bem, ele é bem simples, mas acontece que aí vem aquele danada da preposição que é acrescentada a ele e que, adivinha o que, que faz? Muda completamente o seu sentido. It's just the beginning. Bem, então o phrasal verb de hoje é o to allow for. Foi acrescentado FOR nesse verbo TO ALLOW. Bem, ALLOW FOR é usado quando você está fazendo um cálculo, quando você está fazendo um planejamento, você precisa incluir uma margem, uma margem de erro, uma margem de alguma coisa nesses cálculos, ok? Então eu falo ALLOW FOR. Tem um exemplo de aplicação na frase? You should allow for delays when you planning a journey. You should allow for delays when you planning a journey. Então a tradução literal dessa frase seria: você deve incluir atrasos quando planeja uma viagem. Então allow for ganhou essa ideia de incluir, OK? Então incluir o quê? Os atrasos. Então o allow for, ele tem essa ideia de incluir, de colocar nas, nas contas, colocar no planejamento alguma coisa. No caso dessa frase, colocar no planejamento os atrasos. Enfim, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Coloque aqui nos comentários também sugestão de conteúdo para eu gravar nos meus próximos vídeos, ok? See you, bye bye!